E aí, pessoal, beleza? Aqui é Fernando brasileiro E hoje vamos seguindo a nossa jornada. Já conseguimos a nossa insígnia do, do ginásio de vermelho. Já conseguimos uh, passar pelas etapas do SSN. Pegamos muitas coisas, contudo, entretanto, porém, ainda não temos nossos 30 pokémons. Então, qual que vai ser a dinâmica? Vamos em direção ao o ginásio 4, né? Deixa eu só... Agora eu tenho o cut, posso fazer uma volta lá em Cerulean que eu não podia fazer antes. Então vamos, vamos para o próximo, próximo ginásio, em direção, né? Depois a gente pega o fly, ou mesmo uma rota e a gente tromba de novo com aquela rotinha lá com o assistente do professor. Beleza, vamos cortar, agora temos o cut. Vamos tretar com todo mundo, quem puder aqui evoluir, já vamos tretar para evoluir. Lembrando aqui, o Charizard é o nosso carro-chefe aqui, né? Não tivesse dormindo, mas é, é, é, fizeram bem, bem bonitinho, fizeram um layout é, tipo de piloto, alguma coisa assim, né? A Charizard acordou, usou o ataque de asas. O Odish, cara, eu vou usar ele até ele evoluir. Mesmo esquema do Nidoran. O Nidoran, ele ainda evolui, se for a ver Nidorino, eu posso evoluir ele direto pro Nidoking. Usando a Pedra da Lua. Eu acredito que a gente deve ter alguma Pedra da Lua. Em algum lugar, temos um Wallace. Se não me falha a memória, que às vezes me falha muito, o Nidorino evolui nível 16. Ele é um Pokémon ruim? Não, ele é um Pokémon bom. Ele aprende praticamente todos os TMs e HMs. Ah, droga. Mas uh, chega no final, na liga e tudo mais, ele começa a ter muita desvantagem. Então, pra gente, é mais efetivo é melhor poder contar com um, um, um Pokémon de tipo mesmo forte, ele é venenoso e terra. Ele toma muito dano desnecessário. Ah, é uma shop. eu jurando que era um Geodude, mas sou burro. Geodude, agora sim. A, a Onix. Essa Onix é boa, mas é muito forte. Espera que eu vou baixar um pontinho o um volume para não ficar estridente para vocês. Beleza, golpe de karate, o meu golpe lutador mais forte no momento. Oddish Mankey, beleza. Nada de evolução ainda O Monkey, ele evolui lá pelos 30 e poucos Quase 40, se não me falha a memória Bora, vamos de Charizard Putz, Grilo O Paras eu acho que é nível 18 Acho que os pokémons fortes que eu deixei aqui são só O Charizard e o Monkey O Pikachu tá guardadinho ainda Charmander vai tomar uns golpes de Karatê Eita, pomba, errei? Sério? O Drawnzy, eu acho que é nível 18, que evolui, não tenho certeza Vamos lá, vamos, vamos tratar com esses loucos, vamos voltar Abedrill, cara, Abedrill ficou muito legal um Design meio guerreirinha, meio lanceira, ficou muito bacana E ela dá bastante experiência Mais uma Abedrill, vamos de Midoran Você deve ter pensado, ah, tá desperdiçando experiência em um Pokémon que não vai usar Não, rapaz, eu gosto de ter uma Pokédex bem recheada Aí, Odish, evoluiu. Ó, deixa oh, a Gloom, rapaz, a Gloom fica bem parecidinha mesmo, tem cara de sono. Ela com a pedra de planta, eu já evoluo ela. Então eu vou guardar e quando eu chegar na cidade que tem, que é a próxima cidade, eu já consigo comprar várias pedras evolutivas. Então eu vou comprar a pedra correta, já evoluo ela. O Nidoran em breve vai evoluir também. Então a gente tá grandão vamos de descer aqui no ginásio, do lado do ginásio tem um centro pokémon é <risos> só eu acertar a portinha fechou, vamos lá sai na frente ali é a caverninha do Mewtwo, ó. pena que só só depois das Seven islands, sete ilhas para liberar o acesso então é isso, vamos. vamos de boa, a árvorezinha já cresceu né ó, o Versus Seeker, tá... ah beleza, o Versus Seeker é bom, esse aqui é um Machop Charizard com ataque de asas. Fechou. Nidoran 14. Agora vamos de Nidoran de novo. Próximo evoluir vai ser o Nidoran. Vamos pegar nível com esse povo aqui. E o Monkey vai tentar com... A Onyx é muito legal, cara. Eu gostei do design da Onyx Tipo exploradora. Ficou bem bacaninha. Fechou o Monkey. O Monkey já tá nível 20, cara. A Gloom já passou do Monkey, mas eu não quero usar a Gloom. Apesar que um Pokémon de planta sempre é útil. Geodude. Cara, se, não, se fosse níveis mais parecidos, eu usaria o próprio Nidorino. Eita. Vem, fui pro saco. Vou usar a Glum. Usar absorver. Ó, porque é, Pokémon de planta é bom, tem que ter um, alguém com vantagem. E a Gloom agora tá forte. <risos> então, por exemplo, eu vou usar a Gloom contra o Onix. Só que ela só tem o raio dos absorver, né? Ele é bom porque ele é pedra e terra, então toma dano direto. Mas às vezes contra outros treinadores não é muito bom ter só um tipo de ataque. Bicada é tipo voador. Aqui ele vai ganhar sozinho do Caterpie, mas é nível 20, mas é Caterpie. Beleza, acho que o Nidoran já evolui. Então vou botar o Drowsy. Drowsy. que Nossa, a Venonat ficou muito bacana. A Venonate, eu não tenho ela no meu time. Ah, fala sério. Faltar ficar envenenado Drowsy vai lutar Para, O Paras, será que Paras dá conta de um ídolo? Não, acho que não, porque eu sou tipo planta e ele é venenoso Não sei se o Drowzee tem algum ataque psíquico, confusão Boa Aí conseguiu o Drowzee Boa Nidoran Ah rapaz, Nidoran virou um Nidorino Temos a Temos a eu não sei se eu tenho a, a Pedra da Lua. Era pra eu ter, né? Em algum lugar. Pode ter lá. para estelar, proporção, proporção. Eita. Direcionalzinho. Vocês vão ver. Aqui, Pedra da Lua. Vocês vão ver quando eu tiver um controlinho. Rapaz, essas bugagens não vão mais acontecer. Nidorino. Parece um lutador de Beyblade. <risos> Mas ficou muito legal. Eu curti. Vamos saborear a evolução, né? As evoluções, assim, a gente sempre deixa rolar pra... Pra ver como ele é vai ficar, lembrando que esse aqui é um pouco tipo masculino, né? Então, eventualmente vai ter versões masculinas do, dos bonequinhos, não só meninas. Olha ali, rapaz, tipo um samuraizinho guerreiro. Oh, ficou bacana. Eu achei que ia ser mais alguma coisa mais brutal. Mas tá bom. <risos> então, o Nidoran, Nidorino, já tá Nidoking. Então, vamos botar o Drowse pra frente. E vamos voltar. Eu que eu quero poder passar no centro Pokémon porque eu, Ih, o Charizard e o Drowzee estão, estão envenenados Vou botar o Paras, pegar o um nívelzinho, Vou botar o Gloom, porque eu, a Gloom eu sei que ganha do Stunt Beleza, Paras nível 9 Vai Paras, Paras pega nível rápido, né? Eu não sei se é no nível 18 que ela evolui Mas vamos tentando o Lish, quer dizer, o Lish não né, o Gloom, parece nível 10 E Cans. Ih, botei o Drowze não hora que botado o Drowze É o Lisado Fechou Tem alguma coisinha diferente aqui? Spiral. Esse Spiral aqui não vai ser um trabalho desnecessário. Não, agora tem que matar, né? Fazer o quê? Tem mais alguma coisa? Vou fazer mais um teste, não? Fugir, cara. Vamos voltar? Vocês vão dizer: vai voltar tudo de novo, verdade?". É, aqui é assim. É, é droga. Ela é por cima. Esse trabalho de ida e volta que a gente faz seguido, Ratatá, Ratatá não precisa Aí fechou, Gloom já, ah droga Ekans, não quero Charizard foi vencido, Charizard justo O que a gente precisa é que esteja sempre bom Beleza, vamos guardar quem, quem podemos guardar A Gloom eu vou deixar porque ela está sendo o último Nidoking vou guardar porque não evoluiu ainda Agora vamos retirar. Retirar, eu vou tirar o Pikachu. O já está nível 30. Cadê a Pikachu? Aqui. Então, quando todos estiverem em nível 30, eu recupero o Dug Pelo menos por enquanto. Porque na liga às vezes não se aproveita. Porque ele é bom nessa parte. Porque ele é mais forte. Tava... Ah, droga. O Kurt está com o Nidoking. Será que o Agloom ou mais alguém aprende? E mais isso ainda né, não pode ficar guardando os pokémon que aprende Charizard, Paras, aí Paras nossa serventia tipo, nem ataque tinha suficiente <risos> Mas já aprendeu o Cut, show de bola Vamos subindo, subindo, subindo Eita Aí, agora vai Pokémon do tipo pedra, Drowzee A preferência eu vou dar pro Monkey Porque eu gosto de ter um pokémon tipo lutador Apesar que a Odrish está sendo mais efetiva Contra os pedregulhos. Vamos lá, Botar a Gloom. Aí, ó. Numa drenada já foi. Já foi. Mas, deixa eu... Para, sai, vamos deixa Para. É o Paros e o Drownzee. É os dois que nós vamos brincar. Eita! Nossa, o Man tá muito defasado. Acho que ele vai acabar saindo do time. Aí, bora. Agora, se não me falha a memória <risos> Eu falo muito isso, né? Se não me falha a memória uh, A gente vai entrar numa outra caverna Onde eu precisaria do Flash Mas eu não tô afim de usar o Flash no Pikachu Nem muito menos no Charizard Ah, aqui eu já fui, né? Droga Aqui não tem graminha, é só perda de tempo mesmo Vamos subir vamos... E vamos descer Ó, Aqui se eu tivesse o Surf Eu ia pra usina elétrica Mas quando eu não tenho, eu não vou até na verdade eu tenho que começar a investir. Voltorb! Boa, Voltorb! Vamos pegar primeiro o Pikachu. Porque ainda consigo dar aquela paralisada básica. Ah, já ficou. Aqui, rápido. Também fiquei. Aí, bolsa. Pokéball, eu tenho 9. Fechou. Voltorb capturado. Aí sim. Temos quantos na nossa Pokédex agora? 30. Então, já podemos parar com essa palhaçada. Ó, e vou, podemos voltar lá naquela nossa cidade para encontrar o ajudante do professor? Pera aí, só, só chegar na caverna que tem um santo Pokémon aqui. Isso. Ó, aqui tem mais um ajudante do professor. Vamos ver quantos, quantos Pokémon eles estão procurando. Você ajudando para o 20 espécies, Pedra Eterna. Beleza, essa Pedra Eterna impede aos tipo, Pokémon evoluir será adicionado a Pokédex. Porém, às vezes você pode não querer evoluir pokémon então eu, tipo, é um impedidor de evolução então, como é que está a nossa situação aqui? Drowsy, Gloom, Paras, Monkey, Charizard e Pikachu esse cara me enfrenta boa, vamos tretar Pikachu, Pikachu cara, vou tentar com o Monkey porque o Monkey está muito fraquinho, coitado é. fechou, Monkey nível 21 Foque Energia? Não. Clefairy. Clefairy, eu vou botar o Paras. Paras. Paras. Parar para de acelerar. Paras. Beleza. Já entrou, agora bota o Monkey de volta. Dormir eu não vou. <risos> Mas eu posso dar uma cacetada nele de golpe de karatê e já era. Vamos dar um salvar. Vamos salvar aqui Fechou E vamos voltar lá na outra cidade para pegar os itens Pegamos a pedra eterna E agora vamos lá catar o busca itens Porque se é de graça a gente tem que pegar, né? Poxa vida Aí, o drowser. Vamos eliminar essa Eacons. Boa, todo centro Pokémon que a gente trombar eu vou, vou subir Beleza, 700, Bora, vamos descer pra cidade abaixo Que é a cidade de Vermilion Pegar nosso, nossa rota aqui subterrânea Porque a rota por cima a gente não consegue, a gente só vai conseguir Quando tiver o chazinho pra dar aquela subornada básica do guardinha a gente suborna com chá, é legal né Versus Seeker, né, pra ganhar um dinheirinho Pidgeotto Eita Não adiantou muito esse... Aí Pikachu Pikachu consegue dar um daninho bacana Mesmo assim tá fraco, né Pikachu? Certa, boa, Drawns nível 17 Cabeçada, yes Tiro, para de cabeçada Pidgeotto Paras Vamos lá, cadê o Pikachu? Cachu choque do Trovan Eita Agora eu quero ver o Drowze acertar essas cabeçadas Eita pomba Tem gente demais Mandei esse Vai Foi chamar justo o lisado Vai ficar divididinho sempre a cada um pedir vai pro Drows. O Pige é mais fraco que o Pidgey outro né? Então a gente consegue Uma boa amostragem. Boa, vamos salvar de novo Quer dizer, salvar, né? vamos recuperar Vamos passar reto aqui para essa jantália. Um drowse contra drowse. Beleza. Agora a gente consegue conversar com o, o nosso amiguinho. Ajudante, de, não é ajudante do Papai Noel. É ajudante do Professor Carvalho. Cadê? Ele, não é o que eu quero. O que ele está procurando? Nidorino. Ah, eu já, eu já gastei o meu Nidorino. De repente eu tenho 30, 30 tipos. Beleza, gastei. Achei o busca-item. busca-item... Se eu não me engano tem. Ó, exemplo, pra eu já testar ele, tem um itemzinho perdido aqui. Ó, eu vou usar aqui o busca item. Como é que eu uso? Ó, vou usar. Não é a resposta, mas é que tinha, tinha um itemzinho perdido aqui, não tinha? Não? Achei que tinha. Ah, viajei. Tá, vamos voltar, já temos o busca item. Agora pra onde que a gente vai? Vamos ficar lá na boca da caverna O Drowsy eu acho que ele aprende o Flash, né? Ele é um pouquinho muito tipo psíquico Então o Flash provavelmente ele consegue aprender O Drowsy tá, ele acaba se tornando aqui até um pouquinho útil, né? Ele não evolui no nível 18, poxa vida Então vamos fazer o seguinte As minhas suposições, a maioria estava errada Vamos ver se, é, vamos ver se uma das suposições que é sobre o o tm hm ele consegue aprender luzes drowsy aprende o paras também aprendi desa desaprendiu, desativar e ah peraí. o cut eu já tenho né ah não mas eu já peguei o flash que era o que tinha ali show de bola vamos salvar aqui nossos bichinhos eu falo de salvar mas na verdade eu tô só recuperando né? Não reparem meus erros de termos e tudo mais A gente agora vai partir para a boca da caverna Que será nossa próxima aventura Antes de mais nada espero que vocês estejam curtindo a série do Moemon Ele é a, a dinâmica, a jornada é a mesma do Pokémon FireRed Então se você já jogou as surpresas ficam por conta do layout dos pokémons Se você nunca jogou vocês vão conhecer a layout dos Pokémon diferenciados, no estilo Moemon, e também a questão da jornada. É bem bacaninha, estou curioso para ver os lendários. Vamos dar um salvar, esperto, e ficando por aqui. Na próxima vamos naquela caverninha esperta. Espero que vocês estejam curtindo. muito obrigado, desculpa qualquer coisa, e até a próxima.